Saudações, deliciosos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu que eu não o Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Tekken 8 nesse canal delicioso, sim rapaz, estamos finalmente na semana do The Game Awards 2022, onde teremos novidades de Tekken 8 aparecendo neste evento maravilhoso para nós, entendeu? Só que, recentemente, começaram a surgir outras coisas relacionadas a esse jogo delicioso aí, que... Diz respeito a um possível beta, a uma possível demonstração que pode ser anunciada no evento Olha só rapaz, então nós vamos conferir tudo o que tá rolando aqui a respeito disso Eu vou mostrar para vocês a notícia e tal como que eles chegaram nessa conclusão, né, o pessoal do Event Hubs, que é a notícia que eu vou trazer. Então, se você tá curioso, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando, pessoal, um recadinho rápido, nós faremos a cobertura completa da The Game Awards aí, que acontece na próxima quinta-feira, dia 8, e estaremos aqui com o brother Caliuseira lá do GamerLiuGames. Games para poder acompanhar tudo que eles vão anunciar pra gente Inclusive os ganhadores das suas categorias ali, vamos dizer, né? E claro, o tão esperado GOT, Game of the Year Pra gente poder ver quem vai levar esse prêmio famigerado de 2022 Então, pessoal, sem mais delongas Bora lá dar uma conferida dentro daqui Deixa eu trocar minha tela pra gente poder começar a ver essa notícia Tô aqui no site do Event Hubs né? Como vocês podem ver, eles fazem uma cobertura bem legal De games de luta no canal, né? um canal de fora Um site de fora, né? E aqui eles falam que Supostamente né, surgiu um instalador no Xbox Series X e S, antes dele ser interrompido Que pode ser aí uma demonstração ou um beta do próprio Tekken 8 tá? Então vamos dar uma conferida na notícia aqui para depois a gente comentar um pouquinho acerca disso Não faz muito tempo nós descobrimos que o jogo da Bandai Namco e do Katsuhiro Harada Estavam provocando, né, que eles estavam fazendo um tease lá na EVO 2022 Era na verdade o Tekken 8 a partir de agora, apenas Kazuya Mishima e Jin Kazama foram revelados para o jogo. Até o momento, na verdade, que a tradução, pessoal, tá ao pé da letra, tá como é um site de fora. Eu traduzi pelo Chrome, algumas coisas vão ficar meio esquisitas, mas a gente vai arrumando no texto. Pois ambos se envolvem em uma batalha que ocorre imediatamente após os eventos de Tekken 7. Recentemente recebemos a notícia de que Tekken 8 estará presente no The Game Awards 2022, evento que acontecerá no final desta semana, em 8 de dezembro. E aí aqui eles comentam um desnecessário dizer, mas eles falam que o tal de Moonsault Slayer, que é um usuário do Xbox Series X e S, recentemente fez uma descoberta interessante que pode ter nos dado uma pista sobre o que seria anunciado nesse grande evento. Como visto no vídeo, tá um pouquinho mais abaixo aqui, né? Do Moonsault Slayer. Parece que algo relacionado ao Tekken 8. Foi parcialmente instalado no Xbox Series X e S deste usuário. Mais especificamente, parece que ele tentou instalar o Tekken 8 versão 0000 Com um arquivo aqui de 316 MB. O instalador no caso. E aí, ó, a ideia sugerida é de que a Bandai Namco poderia estar se preparando para o um anúncio de algum tipo de demo ou versão beta para o Tekken 8. Isso pode explicar porque aparentemente foi brevemente possível instalar algo relacionado ao game na loja da Microsoft. Claro, isso é claramente muito pequeno, claro, claro, claramente aqui, ó. beleza, tradução em Chrome. Claramente isso é muito pequeno para ser um jogo de luta da próxima geração ou mesmo um beta. Para contextualizar, eram necessários 25 GB de espaço para jogar o Street Fighter 6 Beta em todas as plataformas. O arquivo visto no vídeo não ocupa nenhum único GB de memória. Até mesmo o tamanho do arquivo de algo como Marvel vs Capcom, a demo da história do Infinity e tal, eram cerca de 5 GB quando foi lançado em 2017. Durante, esse durante essa breve demonstração, os jogadores puderam jogar as primeiras batalhas de Marvel vs Capcom, no caso aqui, né? Ainda assim, isso pode ser apenas um marcador de posição que indica que algo maior está por vir. Considerando a maneira como a Bandai Namco está promovendo a presença de Tekken 8 no The Game Awards 2022, o lançamento de um beta surpresa seria digno de hype. Em situações como essas, é importante conter as expectativas, pois nada está confirmado no momento. Teremos que ver como as coisas se desenrolam no The Game Awards 2022 no final desta semana. E aqui ó, tem o um videozinho do cara, se vocês quiserem eu deixo aí depois pra vocês darem uma conferida. Eu não vou ficar mostrando isso daqui pra gente não ter problemas, né? Mas aqui o um videozinho mostra ele pegando esse arquivozinho de instalação, né? na verdade esse instalador do Tekken 8 e fazendo ali no seu Xbox Series X e S. Deve ter sido algum tipo de erro, algum tipo de bug que acabou, que acabou liberando esse instalador aí pro cara utilizar no seu Xbox. Mas a parada é o seguinte, meus amigos. Eles realmente confirmaram pra gente ali a presença do nosso querido Tekken 8 no The Game Awards 2022, vamos ter trailer ali com mais personagens, muito provavelmente, né? A gente teve ali, por enquanto, como vocês estão vendo aí agora aparecendo para vocês, o Kazuya e o Jin como personagens revelados. A gente teve esse trailer cinemático aí, com um pouquinho ali de história, vamos dizer, e um pouquinho de gameplay, tudo embutido. E eles disseram que sim, o Tekken vai marcar presença no evento e eles devem apresentar não só um gameplay completo, sem ser apenas a parte da história, mas também outros personagens pra gente eles devem revelar Já rodando nessa Unreal Engine 5 que tá maravilhoso o negócio Cara, os gráficos tão dignos assim Você tira um print desse trailer aqui e coloca no seu wallpaper facilmente O negócio fica maravilhoso Parece que é uma pessoa que você tá vendo ali de tão bem feito que tá, né? E aí, com relação a essa demo aqui Bom, a gente tem que pensar o seguinte A gente não sabe... Quanto tempo já eles estão desenvolvendo o Tekken 8, eu não lembro se o Harada falou Algo com respeito disso, pelo que eu me lembro Não, ele não chegou a comentar Mas já deve ter sim um tempinho Que eles estão fazendo isso, desde o Tekken 7 ali, quando tava rolando as suas temporadas Eles deviam estar tá trabalhando nisso, né Então, a possibilidade de Um beta aparecer aí pra gente Nem que seja um anúncio, sabe Eles lançarem esse beta ou essa demo em breve Pra gente, eles podem simplesmente anunciar Ó, no ano que vem, tal data A gente vai liberar aí um, um beta do Tekken em 8 para vocês experimentarem, darem pra gente o um feedback aí de vocês de como tá o jogo rodando no online ali, testar os personagens já darem um feedback com relação a eles também Eu acho isso uma boa possibilidade como eles disseram no texto do Event Hubs aqui mano, isso seria realmente algo digno de hype, algo bombástico mesmo de se acontecer Porque o trailer do Tekken 8, com mais coisas ali né, gameplay, personagens e tudo, a gente já tá esperando né, eles já anunciaram isso pra gente Agora, eles pegarem a gente de surpresa, mostrarem vários personagens ali, né? Seja lá, Ed Gordo, Warong, Yoshimitsu e tudo mais que a gente quer muito ver aparecendo, né? Aí, do nada, no finalzinho, eles lascam ali pra gente uma beta que tá vindo aí, junto com uma data. E ainda eles falam, tipo, ó, oh, temos essa beta em tal data, tal horário pra vocês jogarem com um número X de personagens. Sei lá, mano, eles já mandam pra gente ali uns... 6, 8 personagens nessa beta de uma vez Pra gente poder experimentar Cara, seria de arrebentar quarteirões aí Seria muito hype mesmo E eu tô muito, muito empolgado para poder ver o que que eles vão trazer Com relação ao Tekken 8 aí nesse The Game Awards Vai ser bombástico, meus amigos eu quero muito ver sim Principalmente por conta dos gráficos Que eles apresentaram aqui pra gente E também outros cenários, né, pessoal? Que a gente viu esse cenário aqui Chuvoso e tudo mais acontecendo aqui Pá, muito da hora Mas eu quero ver o que mais eles vão fazer com essa Unreal em outros cenários, em ambientações climáticas como esse com chuva, não só nos ambientes, é claro, mas também nos personagens, seus poderes e principalmente... Dentro do gameplay. Bom, meus amigos, então é isso. Essas eram todas as informações que eu queria trazer aqui para vocês com relação ao Tekken 8. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários o que, é que vocês acharam de tudo isso que foi apresentado aqui, que foi falado, na verdade, né? Nesse artigo do Event Hubs. Eu vou dar ver os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês, até mais e fuemos, meus amigos.